Mais ou menos. Sim, na verdade que tem uma composição adicional para poder enriquecer o, o alimento. Um alimento que não é natural, que tem alguma modificação pela indústria. Injetam algo e aí aquele alimento se modifica. Organismos transgênicos são organismos que foram desenvolvidos pela ciência, com, sofreram um processo de melhoramento genético com técnicas modernas, basicamente usando engenharia genética. É uma técnica que permite transferir um gene de uma espécie para outra. Vários alimentos que se encontram na prateleira do supermercado têm pelo menos um componente transgênico que na composição tem soja ou tem milho ou tem alguma vitamina produzida e um organismo geneticamente modificado. A planta que a gente come, um tomate, uma maçã, ela não são encontradas na natureza dessa forma. O homem modificou elas por cruzamentos, seleções, mutagênese do DNA com radiação, Eu sou assinante de algumas revistas especializadas que me dá toda a orientação necessária. Eu, eu, pelo menos, nunca vejo assim o rótulo. Não, eu só olho a validade. Sempre eu procuro saber se é transgênico ou não. Existe uma lei onde quando o alimento ele é transgênico, ele precisa ser informado no rótulo para o consumidor saber se quer levar aquilo ou não para casa. Esse PLC, ele trata da questão da rotulagem dos alimentos produzidos à base de transgênicos, né, que a gente chama genericamente de organismos geneticamente modificados. Ele arbitra o limite de 1% de presença de transgenia para que, que assim seja rotulado um produto. Ele exige que essa presença de transgênico seja feita no, na análise do produto final, na análise final laboratorial do produto. E não atualmente, como a legislação uh, atualmente orienta, que é com base na matéria-prima. Ele retira aquele símbolo, aquele símbolo em triângulo amarelo, com o símbolo T dentro do transgênico. Ele mantém a, a, a imposição de colocar contém transgênico, mas ele retira o símbolo, a simbologia. O simples fato de que no, no leite, de que essa vaca lá, ela ingeriu na ração dela, é uma ração que tinha farela de soja e esse soja era transgênicamente modificado, não implica no resultado do produto final. O que acontece é que muitos produtos ultraprocessados, em função da, da alteração química que esse produto vai, vai sofrer, ele pode perder, ele pode, o material genético pode ser destruído, pode ser alterado, pode ser modificado e se perder então a possibilidade de detecção do elemento transgênico você impede aquilo que a gente chama de rastreabilidade. A gente precisa rastrear é, os, os produtos que são transgênicos, até para que se possa estudar os efeitos deles. Não há uma, uma proibição de consumo de transgênico. O que precisa haver é a informação é, adequada ao consumidor para que ele possa tomar a sua decisão. No frango não existe hormônio. No frango não existe hormônio. Só que tem na mentalidade das pessoas que no frango tem hormônio. A partir do momento que eu colocar no embalagem do frango não tem hormônio, ou colocar qualquer símbolo dessa forma, as pessoas falam, não, esse frango aqui não tem hormônio, mas o outro pode ter. Então, no apartamento que eu coloco um T que tem transgênico naquele produto, ou não tem transgênico, as pessoas falam assim, então o um transgênico pode fazer mal. Entendeu? Eu crio na, na mente das pessoas uma coisa que não precisaria criar. Todas as instituições científicas que se posicionaram oficialmente em relação à segurança desses produtos, confirmam que esses produtos são tão seguros... Quantos produtos não transgênicos. Mas vai estar sendo informado, lá no receituário, da formulação do produto, do que que foi utilizado, o produto está sendo informado. Eu não precisa meter um carimbo com o meu produto T grandão para criar o um inconsciente na cabeça das pessoas para desvalorizar o meu produto perante o mundo. Não há pesquisas que indiquem, por exemplo, que o símbolo T, ele ele assusta, ele induz a, a, a receios, ele induz a erros. Pelo contrário, muitas pessoas ignoram a, a, o, a, o símbolo, né, a simbologia do triângulo amarelo é preferível que a população seja adequadamente informada e nesse sentido o T já está sedimentado no inconsciente é, não gera qualquer tipo de criminalização do produto transgênico é uma mera informação para fim de escolha do consumidor se esse projeto eventualmente viesse aprovado certamente ele será objeto de questionamento no Supremo né, por uma ação direta de inconstitucionalidade até para que o direito da sociedade brasileira de ser informada sobre o que consome seja resguardado Thank you.